Fala aí amigo motorista, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, motorista Uber da cidade de São Paulo e hoje eu vim trazer esse vídeo aqui para ensinar vocês que é um pouco mais tímido ou que está iniciando agora na, na área do Uber, como fazer para puxar assunto com o passageiro e tornar a viagem até mais agradável, né? Porque queira ou não, quando você puxa o assunto a viagem se torna mais rápida e queira ou não mais agradável porque não vai ficar tipo um olhando para a cara do outro quieto, aquela sensação estranha, quando você conversa é super mais bacana a viagem. Então eu vou ensinar para vocês como fazer para puxar assunto com esses tipos de passageiros que ficam quietos ou que até mesmo se sentem inseguros quando entram no seu carro. A grande parte dos passageiros são assim, eles sentem inseguros quando entram dentro do carro. Então vamos lá, a primeira coisa é você identificar o clima vamos dizer tá tá calor tá frio então é a melhor opção para você puxar um assunto quando você vê que está quente ou frio tenta puxar algum assunto referente ao clima falar pô meu hoje está calor né a pessoa geralmente sempre responde tudo mais ou tá muito frio tenta puxar alguma coisa referente ao clima uma dica importante sobre falar sobre o clima é nunca é, reclamar do clima que a pessoa gosta. Então vamos supor um exemplo. Quando você for puxar um assunto sobre clima, é, fala ah, particularmente eu prefiro o frio. Aí tenta explicar, eu prefiro o frio porque no frio é, a gente coloca uma blusa ou coloca uma roupa um pouco mais quente e resolve o problema do frio. Já no calor é mais difícil, né? que você fica pelado e praticamente ainda sente calor. Geralmente você sempre vai quebrar o gelo nesse momento. Falou, fez uma piadinha sobre o clima, alguma coisa referente, já quebrou o gelo e o passageiro vai se sentir mais à vontade para conversar com você. Uma segunda dica de como puxar assunto é você praticamente falar sobre o local onde você está, que nem, pô, é... poxa, onde que a gente está exatamente? A pessoa sempre conhece a região ou se ela não souber, ela vai falar que não sabe, mas geralmente a pessoa sempre conhece a região onde ela está. E ela vai falar, ah, você tá na, vamos supor, Vila Formosa. Ah, você não é daqui não? É, geralmente eles sempre vão fazer essa pergunta, você não é daqui não? Aí pronto, aí já puxou o assunto. Ah, eu sou lá de, um exemplo lá de Taquera. Aí vai desenrolando a conversa através do... A localização onde você tá que é uma dica bem importante para puxar assunto. Uma terceira dica bacana também é você prestar atenção no passageiro. Se você vê que ele tá com uma roupa mais esportiva, você já sabe nesse momento que ele tá indo para a academia. Esse pelo oh, tá indo para academia e tudo mais. Claro que sempre não querendo invadir a privacidade da pessoa. Você tem que fazer uma pergunta, pô, tá indo para academia aí tudo mais. Se a pessoa responder, beleza, continua a conversa. Se não responder, já sabe, né? Fica quieto <risos> ou também quando a pessoa entra com o terno, pô, tá indo para trabalho, ou se tiver com bolsa, tá indo para fazer alguma viagem, tudo mais. Sempre verificar a estética ou a aparência da pessoa, porque aí você vai conseguir puxar assunto para onde a pessoa tá indo, que é super importante. Essa dica foram praticamente três dicas onde é o básico do básico, né? Não vai ser algo tipo profissional, tem pessoas que são muito mais fáceis pra poder puxar assunto com alguma outra pessoa, são mais extrovertidas e tudo mais, mas é praticamente isso, se você puxar assunto sobre qualquer coisa quando um passageiro estiver dentro do veículo geralmente a pessoa solta mais acaba conversando devia puxar fazer algum assunto sobre piada alguma coisa assim mas piada claro que não seja totalmente sem graça mas alguma coisinha que faça com que a pessoa se sinta bem e ela mesma comece a falar com você porque praticamente quando a gente, nós motoristas a gente escutamos mais do que falamos porque o passageiro adora falar pelo menos grande parte uns 80% 90% adora falar, então é isso aí pessoal, caso tenha gostado do vídeo, gostou dessas três dicas que eu mandei para vocês, dá um joinha nesse vídeo, se inscreva no canal para ajudar a fortalecer, dar aquela força para o canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos e qualquer coisa, mande um comentário aí com outras dicas bacanas para que os próximos motoristas que vêem esse vídeo também vejam a sua própria dica de como puxar um assunto, beleza? Então fechamos esse vídeo e até a próxima, falou, tchau!